Oi pessoas, eu sou a Lívia Leite e este é o Isso Não Cai Na Prova. Se é a primeira vez que você está por aqui, Fica mais um pouquinho e se você não gostar desse vídeo, dá mais uma chance. Tem mais uns 100 vídeos aí para você olhar de temas muito diferentes. Sabe sobre o que a gente fala? A gente fala sobre qualquer conteúdo que vai muito além de só decorar um tema e ficar fazendo prova, né? Porque a gente vive outras coisas, porque a gente tem experiências muito diferentes e que vão muito além de só decorar conteúdo e esse conteúdo ser usado só para uma prova. Podendo usar esse conteúdo, inclusive, para o nosso cotidiano. A gente vem aqui falar sobre... Vida em especial, esta vida do século 21. Isso não cai na prova. Oi, oh, é yeah. hoje. A gente vai falar, inclusive você já deve ter visto pelo título sobre influenciadores e influenciados. Eu coloquei esse termo justamente pela referência aos influenciadores digitais, mas para dizer desde o início, como eu digo várias vezes aqui nesse canal, influenciadores somos todos nós. Todos nós influenciamos pessoas e não necessariamente ser influenciado é algo negativo. Né? Algumas pessoas acham que porque a gente está sendo influenciado é porque, ah, é porque a Maria vai com as outras, é porque não tem pensamento próprio e não necessariamente, gente. Você pode até não querer, mas você está sendo influenciado desde que você nasceu e vive, passou a viver em sociedade, porque você aprende com essas pessoas. Mesmo quando você evita estar com determinadas pessoas, ou evita consumir determinados produtos, ou quando você evita ler certas coisas, ou estar em certos estabelecimentos, você também está influenciando pessoas a como se comportar, a como pensar, a o que pensar, a como ler. Certo? Tudo o que você faz é também uma influência e se você está fazendo, você está fazendo porque você foi de alguma maneira influenciado, então suponhamos que você decidiu que você não quer mais andar nesses vários lugares que você, sei lá, por algum motivo você criou um critério e você não quer andar nesses vários lugares, certamente você não foi o primeiro a ter esta ideia, tem outras pessoas que também pensam dessa maneira. Provavelmente você só teve essa ideia baseada em outra pessoa que já falou que também está evitando andar em determinados lugares ou que está evitando ler certas coisas. O que eu estou querendo dizer é que nós estamos o tempo todo influenciando pessoas. Nosso, nossa forma de vestir fala sobre a gente, por isso que eu falo muito que o nosso corpo é sim político, porque o nosso corpo fala sobre a gente. É, a nossa, o nosso comportamento fala sobre a gente, as, nossas, as palavras que a gente escolhe para falar Falam sobre a nossa cultura, sobre quem nós somos, o que nós escolhemos, o que nós gostamos de rir, o que nós não achamos engraçado. Tudo isso fala sobre a nossa cultura, fala sobre quem você é, fala sobre o lugar onde você vive, as expressões que você usa, os livros que você lê ou aqueles que você deixa de ler. Comumente, quando a gente deixa de estar nesses vários ambientes, a gente acaba se alienando a todos eles. Por quê? Porque a gente começa a viver um único mundo onde a gente só vê uma coisa, a gente só anda num determinado lugar e a gente só faz x coisas. Quando a gente só faz uma coisa só, a gente começa a achar que o mundo todo pensa ou age exatamente como a gente. E aí o que acontece é, a gente se torna alienado nesse sentido, por quê? Porque a gente é que está perdendo de entender que existem outras formas de pensar, existem outras formas de se comportar, e que não há problema nenhum em conhecer, né? Isso não quer dizer que porque eu conheço, necessariamente eu vou mudar o meu comportamento. Mas estamos sim influenciando o tempo todo as pessoas a pensarem, a se comportarem, ou a pelo menos perceberem que elas são diferentes da gente, né? E você? Onde é que você influencia? Como é que você está influenciando as pessoas através da rede? Como é que você está influenciando as pessoas fora da rede? O que é que você faz que as, você percebe que as pessoas olham assim e dizem assim Ah, fulano só vive viajando. Nem é verdade. Você nem vive só viajando. Mas como você só posta foto de viagem? Aí tá lá, o pessoal, vive viajando. Ou fulano só deve ficar estudando, porque eu só vejo ele nas redes sociais falando que tá estudando. O que, que você anda postando que as pessoas acham que você faz direto e você diz, não, não é sempre assim. É só você observar isso que você vai entender como a gente influencia. Né? Ou você fica lá o tempo todo na rede social dizendo, beba água, beba água. E as pessoas pensam que você é uma pessoa super hidratada, e às vezes nem é. É só você tentando lembrar as pessoas a beber água o que você faz para influenciar, como é que você é influenciado, quando que você se sente influenciado, quando é que você sente que você está assistindo alguma coisa, que você vê uma pessoa e você sente, sempre que você vê aquela pessoa, sempre que você vê aquilo que você está assistindo, sempre que você vê aquela foto, você sente vontade de fazer algo ou você sente mais disposição e mais garra para, sei lá, e escrever ou sente mais vontade de fazer exercício físico? O que, que você sente que está sendo influenciado positivamente nesta internet? Né? O que está que te trazendo de positivo nessa internet? Comenta aqui com a gente que eu quero muito saber e conversar com vocês. Se vocês gostam desse conteúdo, já sabem, compartilhem com outras pessoas para que elas cheguem aqui no canal, para que elas construam conosco novas ideias e que elas também se inscrevam. Né? Se você não é inscrito, se inscreva, curta, faça todo aquele pacote do YouTube, né? Curtir, compartilhar compartilhar, é, comentar, é, se inscrever nas outras redes, que também faz agora parte do pacote do YouTube, né? E lá no Instagram, se você quer ver o que eu faço no dia a dia, que eu de vez em quando posto lá o making off, né? O que a gente faz aqui por trás e lá no Facebook também. Então, se você tem uma dessas redes, é só procurar por Isso Não Cai Na Prova. Beijo, pessoas, e até quarta que vem. Tchau! Isso não cai na prova. Oh, yeah!